Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Chá com Alvinho. Um chá muito aguardado, porém, nem tanto assim. Vamos conversar sobre isso. A nossa convidada de hoje tem 20 anos, está morando em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas mora no mundo, na verdade. Né? Ela foi quarto lugar e foi a Twitch da temporada de Romênia. É, terminou a, a participação dela na tribo Agung, a tribo dos pops do jogo. E foi a sexta eliminada da temporada de Bali. Seja muito bem-vinda, meu amorzão, Bruna. Gente. Ai, meu Deus, essas entrevistas. Eu só vou respeitar tem até... 21 agora. Ah, é verdade! <risos> esse que fez aniversário! Vamos falar sobre a última <risos> audição <informação> ah, do <risos> aniversário! 21 é... aninhos. Já pode beber. A mais nova do cash. Como que é? A mais novinha do cache. Ah, sim, sim, sim. Muito bem. Gente, para você que está chegando agora, não deixe de. É, já, já deixa o like no vídeo, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os chats antes das pessoas e me fazerem raiva no PVT, que já assistiu antes de eu postar. Tá? E aí. <risos> É isso, vamos começar então essa brincadeirinha. Bruna, é, nossa, eu acho que a gente tem muita coisa para falar. Sobre o jogo, sobre, sobre a sua eliminação. Tem muita gente querendo saber o que, que aconteceu. E a gente vai Aham. chegar Mas vamos começar pelo começo. Você, e aí se eu falar alguma besteira, você pode me corrigir? Você tá. é uma jogadora que é, o emocional fala muito alto né e aí nós estamos numa season all stars ou seja é uma season que a gente já sabe mais ou menos o que esperar em termos de participantes né Sim. tá me ouvindo Ah, tá que você tinha dado uma tá tra... a gente tem as nossas relações tem os nossos afetos e a gente sabe que a gente vai voltar para o jogo e essa galera vai estar tá lá. É... Como é que foi isso para você, que é uma jogadora que, que tem um que isso é um, tem um peso importante para você? Como é que foi? Como é que essa ideia te batia no início? Acho que a galera que eu era mais próxima, assim que o jogo começou, a gente meio que teve uma conversa de meio que não se distanciar, mas, tipo, ah, saber separar bem, é... o que é jogo é jogo, o que é pessoal é pessoal. E eu entrei com o pensamento de que, ah, eu vou jogar, mas pensando, tipo, eu vou jogar, vou trair, vou mentir, assim, se for preciso, mas eu ainda coloco, querendo ou não, porque isso faz parte de, de quem eu sou, assim, mas eu coloco a amizade no final das contas. Tipo, se eu fosse trair a pessoa e perder a amizade dela, talvez, é, não sei se eu faria, mas eu não fui colocada à prova nisso, então é um negócio que eu vou ficar sempre na, na imaginação, se eu faria ou não. Então deixa eu já, já lançar uma provocação aqui, você acha, que quer dizer, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas transparecem um pouco, né? É, e você acha que alguém poderia ser capaz de usar isso em seu favor no jogo? De, por exemplo, saber, sabendo que você é uma pessoa que não vai, é, se, se um amigo ficar muito chateado com a sua eliminação, você não vai fazer isso com ele. Você acha que as, algumas pessoas no, que jogam para valer, sem levar amizade em consideração, não poderiam usar isso a favor delas para te manipular de uma certa forma? Ah, com certeza. Tem algumas pessoas do cast que eu, que eu sei que, que jogaria mais pra frente, e assim, eu até quis manter uma distância, assim, de um jogo mais pesado e de pessoas que potencialmente me usariam nesse sentido, entendeu? Então, tipo, ah, se uma pessoa que eu acho que faria isso comigo, então ó, eu vou ter um pouquinho mais de cautela, assim. Entendi. É, você, você usou a sua estratégia de se proteger também porque você sabia que era uma vulnerabilidade sua. É. É que, na real, eu, eu tenho essa visão de que todo mundo tem pontos fortes e pontos fracos. O que vai definir se você vai muito longe ou vai flopar é você usar esses pontos fracos a seu favor, entendeu? Se fazer forte a partir do ponto fraco. Com certeza, eu concordo com você. Bom, e aí você falou que isso não foi colocado à prova, porém, logo de cara... As tribos eram as temporadas originais, que eram basicamente as pessoas com quem você é, tinha uma relação maior. É claro que assim, você, a gente, você cria conexões com as pessoas das outras temporadas, pela vida, mas eram pessoas com quem você já tinha jogado de perto, que você já conhecia o gameplay, que você já tinha feito alianças, e que você já, já tinha, enfim, ainda mais no seu caso, que você foi até praticamente a fim. Você passou por todas aquelas pessoas. É, e como é que foi? Essa, essa vivência de, de tribo de uma Romênia é, de um revival de Romênia dentro da tribo <risos> é muito bom porque eu tenho muitas boas lembranças assim, de, de Romênia, as pessoas são muito incríveis assim, é, no pessoal mesmo é, e sei lá reviver, estar numa tribo com, com o Rafa e com o Tavio, com o Nando, com o Servo e com a Sami, foi, foi muito bom é, apesar da gente não ter ido CT, não ter. Realmente não tinha como fazer aliança, não tinha como fazer muita coisa em termos de jogo, mas foi muito bom ter aquela energia de volta de ai, ah, estamos aqui jogando junto de novo, mesmo que não junto, mas assim, no mesmo contexto, passando os mesmos traumas e as mesmas merdas, assim, é legal. Um chat de novo, né, do pessoal da, da tribo, enfim, é, é um pouco nostálgico também, né? É. Tá. Então vamos falar um pouquinho sobre competitividade. É... É... <risos> tá. O jogo, o Survivor, ele possibilita relações muito fortes, muitos afetos, muitas é, lembranças, muito carinho, mas é um jogo. As pessoas querem Sim. ganhar. As pessoas entram para ganhar. Eu queria saber, assim, como é que foi isso para você lá em Romênia? É, quando você se inscreveu, o que, que você estava buscando e como é que é essa questão da competitividade para você? Assim, é, mesmo que... Ah, não vamos fazer disso uma coisa muito pesada e tudo mais, mas assim, existe esse elemento. Como é que, eu queria saber que você falasse um pouquinho de como você lida com esse elemento da, da competitividade. Tem, eu acho que teve duas Brunas, assim, muito diferentes. Quando eu entrei em Romênia, eu estava um pouquinho ingênua do que estava acontecendo, de como que era o lance. E eu levei o jogo de uma forma que eu me orgulho bastante, assim, e, e eu não, quase não menti. E as pessoas, quando eu menti, as pessoas sabiam, porque eu não mentia muito bem. Mas é, quando chegou aos All Stars, eu tava meio que já meio que esperta. Tanto que teve alguns chats na moderação que o Yuri falou que estava gostando dessa Bruna do All Stars e tal. Porque eu estava bem mais é, ligada de que, que isso seria um jogo, ok? E eu tinha algumas... É, eu tenho alguns limites de onde ir, onde não ir. Mas eu estava disposta a fazer o que eu preciso para o jogo, assim. Você se considera competitiva, Bruna? Bastante, bastante. É, em termos... principalmente quando eu tô em grupo. Quando eu tô em uma tribo e a gente tá até tá indo fazer uma prova. E eu, eu gosto muito de estar tá em grupo e ganhar. E quando eu tô sozinha, eu também gosto de... querer ou não, ninguém gosta de perder ou <risos> ficar por último. E eu, eu uso isso muito como um... tipo, um energético, assim, para me levar. E eu gosto muito da parte social do jogo e estratégica também. E aí você pensar de como você vai fazer, assim, é, é muito legal. É legal ver isso da, da sua perspectiva, porque é, a gente costuma associar esse elemento de competitividade mais a jogadores mais agressivos, né? E não é o seu perfil. Mas quer dizer, existe, o elemento está aí, né? A gente está jogando e são formas diferentes de jogar, né? sim. Falando nisso, focar <risos> nesse assunto, né, que é um assunto que ainda seja fresco e seja delicado, mas eu acho que você merece é. direito de resposta. É, Fernando, Machado chá dele, falou sobre você. E, uhum. e, bom, se a gente vai... as coisas ficaram é, bem claras para mim, Fernando. É, é, um pouco ai, impressionado travou, e um pouco julgado pelo gameplay dele, considerado um gameplay mais passivo. as pessoas falaram que, né, que ficaram muito é, intimidadas um pouco que o gameplay dele teve um impacto pesado no cache e ai, travou tudo voltou ah, você ouviu o que eu falei até aqui? Estava só contextualizando a questão do... Mais ou menos, muita gente no cast estava incomodado. E... Isso, e ele estava, ele, ele problematizou um pouco isso, dizendo que é, as pessoas é, têm os mesmos objetivos de eliminar os outros, e que... É, é, e, e aí falou um pouco de que, é, de que essa crítica... Ao, ao gameplay dele, seria um pouco hipócrita esse do você, diretamente. Falou que o seu, o seu jogo, que por ser é um jogo, de repente, considerado mais doce, mais fácil, no final era, existiria uma hipocrisia, porque no final das contas está todo mundo tentando se eliminar, está todo mundo com esse mesmo objetivo. Você quer comentar sobre isso? Sim, é quando, eu acho que ele começou a falar disso por causa do meu voto, né, que eu falei que ele era o meu pedodelo no jogo, e eu não quis dizer em relação à mentira, porque querendo ou não é survivor, as pessoas têm que mentir, querendo ou não, pra alguém. É... Mas eu não, não quis me referir à mentira, assim, desse jeito, porque tem algumas mentiras que são necessárias, e isso é ok, totalmente normal e respeitável dentro do jogo. Tem algumas outras mentiras que são totalmente, sabe, desnecessárias. E flertar com outras pessoas, eu quis seguir mais esse caminho. Eu acho que não é legal você pegar alguém tipo, e usar esse tipo de, de conversa para manter pra manter a pessoa por perto, sabe? Então, eu acho que eu falei que ele era meu pesadelo no jogo justamente por esse tipo de coisa. Não só isso, esse ambiente de criar um ambiente de caos, de movimento mesmo, não é um, um jogo que eu gosto, porque, sei lá, leva as pessoas ao extremo e isso é bem perigoso. Levar as pessoas ao extremo é, é muito perigoso, real, assim. Vocês chegaram a conversar depois da eliminação dele? Oi? Você chegou a conversar depois da eliminação dele? Ou não? Chegamos, estamos resolvidos. É, ontem mesmo ele me deu parabéns, ele perguntou se a eliminação era por causa dele, eu falei que não. E a gente está bem, assim, eu adoro ele, ele é uma pessoa incrível. E é, eu só espero, assim, que... Em jogo, a gente tem a oportunidade de conversar, chegar a um consenso em termos de personalidade mesmo. Mas ele é uma pessoa que eu amo, é tipo, uma pessoa que eu quero cuidar e, e ver crescer assim na vida. Ah, então eu não uma pergunta agora, mas é uma provocação, uma reflexão. Bruna, como é que se joga para ganhar e se faz saudável ao mesmo tempo? Como se joga para ganhar e... E se faz um jogo saudável ao mesmo tempo. Um jogo que não vai magoar as pessoas, um jogo que não vai machucar ninguém, um jogo que é pra ganhar, um jogo um jogo que não machuca as pessoas. É um jogo que, apesar de envolver, tipo, de você criar laços é, de amizade com as pessoas, é um jogo que você se mostre confiável para as pessoas certas. E... Também é um jogo que você consiga manter um respeito Com quem não está jogando com você tipo Manter a linha da umidade É um, é um jogo que você também não, não se sinta confortável Onde você está, sabe? Então quando você sabe que isso é um jogo E sempre pode mudar Você fica num, num alerta que é saudável você não desmerece quem não está jogando com você, ou de repente está numa minoria, e isso impede de você subestimar as pessoas, e é basicamente isso, sabe? E, e o mais importante é você ter cuidado com o que você fala e como você fala, sabe? Às vezes a ideia nem é sua, mas o jeito que você fala afeta muito, muito, muito, muito, muito. Muito bem. Vou voltar um pouquinho agora para a sua trajetória no jogo. Você começou a tribo Sim. de Romênia, né, na primeira Batur, e depois foram para a Swap. E a Swap abalou as estruturas do jogo. Né? Vocês foram divididos por torcidas. E acabam ficando na, na tribo Agung, que era a tribo das pessoas que tinham as maiores torcidas no jogo. Primeiro eu queria saber é, se você esperava isso, se você esperava que você seria uma das maiores torcidas, e como que bateu para você a formação no primeiro momento. Gente, eu não, eu não esperava real, assim, porque eu fui muito flopada no, rolão, no bolão de Romênia, assim, e <risos> eu não tava esperando tanto carinho da plateia, não, assim, eu tava... Eu era Batur feelings aqui, real, mas <risos> acabei caindo na gung, fiquei muito lisonjeada, mas foi um pesadelo. <risos> Então, é isso aí. Primeiro vem o Nai, obrigado, que você ser de mim Segundo é, todo mundo que vai gostar está junto comigo e a gente vai terminar aqui. Esse começo, é, é, quando a gente for para o CC e, e, e o CC chegou, a gente ainda não vai falar do CC, porque vou guardar um momento só para ele. Mas como é que foi a situação da tribo? Assim, quando vocês olharam ao ladinho e viram quem eram as pessoas que estavam com vocês na tribo todo mundo ficou tipo, meu, que merda, né? Porque a gente tem que ralar nossa raba aqui pra não ir pra CT, porque o negócio vai ser complicado se a gente for, entendeu? E é isso aí, a gente conseguiu o Juan na primeira prova, lindo, tem que deixar todo meu amor e em todo dia de vocês, Mas é, e o, e o negócio da Gunga é que, tipo assim, tinha esse clima de Ah, a gente não é muito bom em prova e tal, o que a gente vai fazer? E aí, é, tinha meio que um clima, tipo, e se a gente for pra setembro, o que a gente vai fazer? Mas mesmo assim não tinha um bórum definido. É, era um bagulho meio doido. Não tinha um bórum eu perdi um pouquinho, porque não tinha um bórum definido na, na tribo. Era, era difícil conversar sobre voto na tribo. É, exatamente. Era, era uma situação que poderia tipo, virar muito rápido e era questão de prioridade de cada um, entendeu? O bórum da tribo é a prioridade de cada um. Entendi. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. É... A plateia no Survivor de ela sempre acaba dando uma movimentada nas coisas. É, o fato de vocês também saberem que qualquer eliminação na tribo Agung seria muito lamentada para a plateia, porque, afinal de contas, os maiores são da plateia. Isso, de alguma forma, botava uma pressão em vocês? Rolava. Rolava bem pouquinho, assim, mas rolava. Tipo assim, quando a gente soube que a gente ia fazer a ter a gente falou, e a plateia, gente, o hate Vai vir e vai vir forte. <risos> Vou passar de, de torcida para odiada, né? E aí, pois é, sim, foi caindo, né? Batur tombou, gente, real, lindamente. É, bom, mas o PT, que você o primeiro e o único, porque depois da sua eliminação teve uma nova swap, que a gente já vai comentar um pouco sobre isso também. Mas o primeiro um CT típico, né? Primeiro, você foi, não, você foi mais uma vítima da maldição do aniversário, né? Para quem não sabe, tá assistindo, não costuma comprar o Viable, já teve, assim, vários casos, de pessoas eliminadas do jogo no dia do seu aniversário, a Bruna não é uma pila meia, assunto, existe uma certa maldição. Mas, os votos em você, em seu próprio voto, deixaram no ar uma possibilidade que você não só sabia ser eliminada, como meio que você queria ser eliminada. Estou errado? Sim. É, durante a semana passada, eu recebi tipo, várias informações que começaram a acontecer Tipo, a minha avó, é, pouca gente sabe, mas ela tem Alzheimer. E ela começou a ter um período bem ruim de saúde. E, querendo ou não, isso afeta você, né? Você começa a ficar mal. E eu dividi com a minha tia alguns dias. Então, de segunda a quarta, eu vou ter que dormir lá na casa dela. Lá não tem internet, Wi-Fi e tal. Então, não teria como fazer as provas de terça. E... Por esse motivo, também não teria como me substituírem a cisa inteira, né? Só tem, eu só tenho direito a duas substituições. Então, acabou que isso impossibilitou muito a minha, a minha vida na temporada, né? E também amanhã, minha, minha... amanhã terça, né? Minha mãe vai fazer uma cirurgia. Então, tem todo esse rolê acontecendo na minha vida e... Acabou que o jogo, a vida falou para para o jogo, assim, e é. aí eu tive que sair. É, infelizmente, essas coisas acontecem e é, é isso, né? A gente tem que priorizar outras coisas, às vezes, infelizmente, é, fica maior do que a gente. Então, assim, as pessoas podem ficar tranquilas que as palavras do Fernando, toda a turma que rolou, é, não tem nada a ver com a sua eliminação. Foram realmente questões Sim, é, eu realmente, tipo assim, você ouve aquilo, eu fiquei chateada, tava tendo um dia ruim, então aquilo te afeta, mas nunca pensei em desistir do jogo por causa disso, né? Mas foi realmente a, a questão de não poder fazer prova e, e, e tudo mais. E como é que foi isso na tribo? <risos> foi bem tenso, assim, porque eu falei de sexto e sábado, é, sexta noite eu falei com a Nayara, assim, eu lembro que tava chorando muito, aí a gente conversou, e sábado eu falei com, com o resto da tribo, todo mundo assim, tipo, você tem certeza, você tem certeza, ninguém queria votar em mim, porque gente, por favor, tô facilitando aqui, mas, <risos> mas, é, foi, foi bem pesado, aí, é... antes da votação, a, a Nayara colocou... Wake me up when September ends Aí tava tá todo mundo ouvindo <risos> junto assim. Tava um clima ótimo A vibe lá em cima Gente, do eu imagino Que deve ter sido pesado Até porque, né, é isso As pessoas têm carinho umas pelas outras também Agora o que eu quero saber É se vai rolar um alvinho pra mim E se você vai me contar O que, que teria acontecido na tribo Se você não tivesse pedido para sair Vixe eu acho que, em termos de votação, eu vou dar números, não vou dar nomes. Ah, é Mas. É, eu acho que teria sido. É, quatro votos contra. É, cinco votos contra dois. Uau! Então temos uma minoria na Tribagung. Tá chutando. <risos> Talvez seja isso que aconteceria. Muito bem. Gente, eu adorei essa informação. Tá, eu não vou te pedir para citar os nomes, porque é muita sacanagem que as pessoas estão dentro. Alvinho também tem limites. Mas... <risos> mas então, assim, podemos dizer que tem pessoas ali da tribo dos pops que se beneficiaram bastante com essa nova swap que rolou agora, né? É, sim. Algumas pessoas, bastante mesmo. <risos> eu adorei e você acha que tem alguém que, que se ferrou com essa swap nova? Não só da tribo que você tava, mas assim, você acha que a swap foi ruim pra alguém? Pra alguém? Hum... Eu não sei. Eu sei que, tipo assim, pelo menos da Bung, era uma galera que sabia muito se virar. É, eu sei que elas vão, eles vão conseguir reverter o um jogo, mesmo assim Independente da situação, eu acho que eles têm potencial para isso. E tem algumas pessoas que tiveram algum respiro, eu acho. Tipo, Julho, Júlio, assim, deu um... é. uma boa ali, né? Digamos que Júlio não estava, aparentemente, numa situação muito confortável, né? É, assim. Muito bem. Então tá bom, meu amor. Vamos para o nosso próximo quadro, Todas as Estrelinhas. Você fez seu dever de casa? Fiz... É, eu separei aqui. Fui maldoso. poucas estrelinhas para você. Deu poucas. Tu deu é 17. Sim. 17 estrelinhas para quem não lembra do quadro. 17 estrelinhas para ela distribuir entre os membros da tribo. Sendo que uma pessoa só pode ter no máximo 5. Então, primeiro você vai me contar quantas estrelinhas deu para cada pessoa. E depois você vai justificar se você quiser. Tá bom. É... Eu coloquei cinco, cinco estrelinhas para o Adriano. Três Uau. estrelinhas para a Mari. Três para a Nay. Três para a Bia. Três para o Rafa e um para a Sam. Uau! Que posicionamento maravilhoso! Adorei! Espera aí, que a gente já vai conversar sobre isso, eu quero saber tudo. Só fazer uma <risos> ação para ver se você não me roubou estrelinhas. Então, tivemos três estrelinhas para Bia, Mari, Nai e total de? Não, amor. Ah, uh -uh, já deu estrelinha a tá, mais. É zero para é, tá certo. É zero para Sammy. Uau, zero para Sammy. Então, tá, três estrelinhas para cada um, Bia, Mari, Nai e Adri com cinco e Samira com nenhuma. Você quer falar alguma coisa sobre isso? Ou você vai deixar no ar, essa é Não, assim cinco estrelinhas no Adri, porque ele é uma pessoa assim que cativa muito fácil as pessoas, ele é um pouquinho reservado mas ele cativa muito e, e ele passa muito confiança e ele é muito inteligente eu, eu, eu voto que ele, que ele vai ir bem longe assim é, pros outros eu coloquei três é, porque eu vejo muito potencial assim, horrores mas que, já vou, mas que são pessoas que têm alguns pontos fracos, que tem que tomar cuidado. É... E para Sami porque eu não tinha como dar mesmo, assim, mas que eu acredito que ela vá... A algumas saudades, assim, ela vai, vai... tem bastante potencial também. Tem algumas ligações, assim, para trabalhar bem interessantes. Uhum, e aí zero estrelinhas para ela entendi muito bem você recebeu uma torradinha longa do seu amigo do seu BFF que você deve ter sentido falta dele na season Jairo sim meu amor vamos lá depois dessas primeiras eliminações stories e algumas declarações do cast ficou evidente que algumas pessoas que aceitaram o convite não estavam disponíveis para jogar a temporada Seja por vida corrida na faculdade, problemas de saúde, problemas pessoais, pegando o gancho da postagem do Tremail do Glauco e assumindo que a sua eliminação foi combinada a partir das justificativas dos votos, como a gente já falou, foi, foi um pouco isso mesmo. Por que você acha que as pessoas aceitam o convite, mesmo sem ter condições psicológicas e disponibilidade de tempo para jogar? Bom, eu acho que assim, não foi o seu caso, né? o seu caso foi um imprevisto mesmo, mas uhum. aceita... ah, assim, acho que... Porque é isso, né? Acaba que a pessoa que entra no jogo é, sabendo que ela não vai ter como se dedicar e tudo mais, ela acaba tirando vaga de uma outra pessoa que poderia se dedicar, acho que é mais nesse Sim. sentido. É, eu acho que tipo assim, teve algumas pessoas do cast que passaram mal durante a semana passada, acho. E acho que isso também é algo que a gente não, não, não consegue prever e a pessoa já tá bem, já, né? Já passou só uma noitezinha, assim, meio que no hospital e tal. É, teve outras... Tem outras pessoas que são bem corridas. É, o próprio Cris, né? Ele estava ele bem corrido mesmo. E eu acho que... Querendo ou não, quando você recebe convite, você se sente muito honrado. E eu não sei. Algumas pessoas aceitam, talvez, na emoção. Ou talvez porque tá vivendo um momento chato da vida e acaba, tipo, ah, eu vou querer agora fugir, isso, não sei, acho que é uma, é um aglomerado de, de, de questões, Sim. assim. Aí é, eu acho que é muito difícil a gente falar pelos outros também, né, é, é. eu acho que, tipo, não foi o seu caso, o seu caso foi um imprevisto, você estava com disponibilidade com, com vibe para jogar, mas aconteceu essa situação, uhum. mas acho que muitos fatores levam, acho que tem um pouco também da questão do ego, que o Glauco colocou no no mail acho <risos> Acho que faz sentido, e enfim. É... é isso, me metendo um pouco, né? Tô respondendo junto com você. Uhum. Não, mas tá, tá super certo isso. Ah. Então, vamos para o nosso próximo quadro, o meu quadro preferido, o quadro Tacando ao vinho. E quem será que a Bruna vai tacar ao Você não tacou ao vinho no nosso último chá, Bruna. Não tinha mais é porque Eu não tive a oportunidade, né? Foi, ué, depois era final, não podia deixar você tacar o vinho nos finalistas, né? É. Entendeu? Você vai poder matar essa sua sede de tacar o vinho em alguém, me contando três números de 1 a 6. De 1 a 6. 3, 6, 4. Mari, Samira e Raffling. Para quem vai o alvinho e por quê? Uh, que difícil. <risos> uh, eu acho que eu vou dar meu alvinho para o Halfley. Porque. <risos> Não, mas é um é motivo um mais para. Porque eu quero que. Eu quero ver ele no potencial inteiro dele. Acho Que, que talvez. Ele esteja muito quieto, por enquanto. Mas ele é uma pessoa que é, tem, tem, tem um social incrível, assim. E, e é, é um social, sabe daquele que não é de quantidade, é de qualidade? Então, é isso aí. Eu acho que vai nele. Vinho tacado no raflin, tem muito potencial, social perigoso. Cuidado com o menino. <risos> Olha aí, é exagero. Ué, eu tô só dizendo o que você disse em outras palavras, não é? Menina, e agora a gente vai gastar um tempo, tá? Porque você recebeu uma quantidade de torrões de açúcar, recordista dos torrões de açúcar, da história do chá com alvinho. Você recebeu nada mais, nada menos que um, dois, três, quatro, cinco, seis torrões de açúcar. Tá preparado, Deus. Eu vou chorar aqui, já tô vendo. Vamos lá. Primeiro torrão de açúcar é dar até fã. eu brinco que se eu tiver uma filha, eu quero que ela seja igual a você. Tirando a parte de queimar Barbies, porque eu amo. Você é uma das pessoas mais lindas que eu já conheci. Você é uma lutadora, uma pessoa que merece todo o amor e carinho do mundo. Sempre tive muito orgulho de você. Ela é uma linda. Ela, <risos> Ela é a minha, vet... minha Ivete Sangalo, assim, da vida. Eu, eu adoro ela. Super vibe alta. Hum. Vamos lá, o próximo torrão é a Débora. Um torrão doce para uma mulher mais doce ainda. E pensar que quando entrei no VD para ver Romênia, uma temporada somente com vilões, me deparei com você. Simpática, bonita, engraçada e com o poder de alegrar as pessoas à sua volta, você me conquistou no momento em que queimou a primeira Barbie. Para Perceber que eu sou uma pessoa importante para você é uma honra e uma felicidade que enche em meu corpo, pois você é alguém que vejo com muita admiração. Sei que nem sempre a vida é fácil, mas se hoje você tem uma vida boa, feliz e amada por tanta gente, é porque ao longo dos caminhos tortuosos e cheios de obstáculos, você conseguiu passar por eles, deixando uma marca positiva em cada pessoa que encontrava. Quem Quem você é como pessoa diz... Tanto, diz respeito tanto à sua autoimagem, quanto ao efeito que você fez no mundo. E eu posso afirmar que o mundo te agradece diariamente por existir. Siga Caraca. sendo essa pessoa maravilhosa, iluminada e doce. Não aguardo de te dar muitos abraços no encontro. Menina, ela falou que, eu não, ia, que não ia me fazer chorar. <risos> ela vem com um tiro desse. Cara, a Débora é uma pessoa que assim, apesar da gente não, não ter tanta proximidade, é alguém que eu admiro muito, muito, muito. E ver ela falando essas coisinhas assim de mim é, é muito especial. Hum. Vamos lá que tem mais. Calma que eu tô me sentindo no arquivo confidencial. Aqui com a <risos> o próximo da nossa fada, Nayara. Bru, aniversário, bolo, isqueiro, vela, fogo, hum. Isso não ia dar certo em bali, não é mesmo? <risos> Brincadeira, você é uma bebê, teori, que parece ser inofensiva e frágil, e quem pensa assim se engana. Você é forte, batalhadora e carrega o mundo nas suas costas, com um sorriso no rosto e ainda com o tempo de querer cuidar das pessoas quando você, precisa, quando você precisa de cuidado. Te amo muito, nunca se esqueça o quão especial e maravilhosa você é. Ah, oh, meu Deus! <risos> Acho que de... De baile, a, a Nayara foi um dos, um dos maiores presentes, assim. A gente já, já se falava e tal, mas não com toda frequência. E, cara, sabe aquela surpresa muito boa, assim, que você tem? Então, a Nayara é uma dessas. Oh. Próximo torrão, segura que tem mais, meninas. A Samira. Não, não sei se palavras são suficientes para expressar o quanto você é importante na minha vida. Eu fiquei tão feliz de... pra mim mais uma vez como foi em Romênia. Me dói demais ver os ataques que você sofreu sem merecer. Sei que seu coração é puro e que você vai ficar bem. Conte comigo pra tudo, você é tudo pra mim. Ai. A Samira foi minha irmãzinha em Romênia, né? A gente teve muito muita conexão assim, tipo é... Tudo, até, tipo, eu fui no cinema com a linha, sabe? Tipo é uma pessoa que eu quero muito assim, levar para o resto da minha vida inteira. Assim. Eu, eu admiro muito a garra que ela tem de acordar às 5 horas da manhã, ir para a faculdade, ter um relacionamento à distância e, e ainda conseguir se entregar para os outros. assim É uma pessoa que é muito forte. assim E também é uma pessoa que teve, esteve um momento muito importante nessa sua vida, que foi quando você conheceu... A mim, pessoalmente. Não foi? A gente estava junto. Sim. Três. De fazer os corre para ir para Guarulhos. Muito, muito, muito boa essa história. Próximo torrão do Jairo. Queria dizer estou muito triste pela sua saída antecipada do game. Você era não só a minha maior torcida junto com o Otávio, mas também uma das grandes apostas do meu bolão mas feliz por, ter da... por não ter dado tempo de você fazer nenhum outro F2. Feliz por ser seu eterno parceiro de game e de ver que você está priorizando a si mesmo e a sua saúde. Te amo de paixão. Jairo, eu acho que ele ia ficaria muito ciúme assim, se eu tivesse um outro F2. Será? É, eu não tenho nem palavras pra, pra descrever o que é um Jairo, assim, tipo... Eu, eu, me importo horrores com eles, assim, sempre. E agora, menina, tá preparada? Eu recebi aqui um negócio que me pediram para manter anonimato e que mandaram em nome de todo o cast. Tem uma poesia para vocês. Não fui eu que escrevi. Putz! Já tô chorando aqui. Vamos lá. Nesse mundo virtual, nada é o que parece. De maneira casual, então a magia acontece. Alguns chamam de bolha, nomeie como preferir. Lugar de livre escolha para você se permitir. Aqui o amor transborda, você entra em evidência. Disso ninguém discorda, angelical sua existência. Palavras para te definir, adjetivos não vão faltar. Se tivesse que resumir, é definição do verbo amar. Fofa, genuína e carinhosa, seu abraço é aconchego. Sempre tão atenciosa, emanando calma, paz e sossego. Personalidade acolhedora, única, muito mais que especial. Amabilidade avassaladora, é algo deveras diferencial. Sensível sem igual, gigante de coração, como bússola pontual fornece direção. Seu sorriso doce reluz, é um caso de sinestesia. Nunca perca essa luz. Bruna, você é a poesia. Ah, meu Deus. Gente, eu não vou conseguir nem responder, gente. Que... Gente, que coisa linda isso. Eu não tinha lido, eu tô lendo pela primeira vez com você. Uau, até eu tô emocionada aqui. Pois é. <risos> Bom, enfim, Bruna? É... Bom, se você acha que ainda tem algo a ser dito... Se você acha que ficou faltando alguma coisa na nossa conversa, é o momento de você falar o que você quiser agora. Se você acha que a gente já percorreu tudo, pode dar um Acho beijo que... e se despedir das pessoas. Acho que foi a maioria das coisas. Já estou morrendo aqui. Mas eu queria pedir desculpa mais uma vez para a moderação e para a porque eu decepcionei né, várias pessoas. Então, é basicamente isso. Desculpa por isso ter acontecido, por eu ter pedido para sair de jogo, não era a minha situação ideal, eu queria ir muito longe no jogo, mas acontece, as coisas acontecem, e é isso aí, eu amo muito vocês, eu amo as cast que, ai meu Deus, eu quero levar para o resto da minha vida mesmo, ah! <risos> É, Bruna, eu te agradeço também pela companhia, sempre uma delícia falar com você, conversar com você, te ouvir, é, acho que você não tem nada para pedir desculpa, esse tipo de coisa acontece na vida de qualquer um, você levou o jogo adiante, você foi eliminada em jogo, você não, não quitou, é, acho que você não atrapalhou a dinâmica do, do, da temporada, acho que isso é o mais importante. É, dizer que assim, foi, foi muito legal e perceber como você é uma pessoa querida por todo mundo, ter certeza absoluta que tinha um grande coisa reservado para você se você pudesse continuar a jogar, que você ia surpreender novamente as pessoas, é, porque você é isso, que você surpreende mesmo a gente. E para você que nos acompanhou até aqui sem derramar uma lágrima, que olha, hoje foi difícil, <risos> hoje foi complicado. Para você que nos acompanhou até aqui, eu espero que a gente se veja agora no próximo é, CT. Novas tribos formadas. Bagunçou um pouquinho as coisas de novo. Vamos ver o que, que vai acontecer agora. Vamos tentar saber aí como é que ficam essas dinâmicas. Então, é isso. Um beijão para vocês e até o próximo Chaco Tchau, tchau. Tchau.